Marli, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Todo mundo que está acompanhando aí na sala é, do Zoom, o pessoal que está aqui presente na sala do CCV e quem acompanha também nas nossas redes sociais o comitê, é, tanto no, é, no Facebook, né? Hoje a transmissão no Facebook. É, bom, esse é o Comitê Popular do CCV. A gente vai realizar hoje mais um debate, né? É, indo para o nosso sexto encontro. Uh, temos, faz... temos feito diversos debates com temas, né, por um plano, por um programa é, em defesa da transformação e reconstrução do Brasil, né, assim como outras ações que esse comitê se propõe a realizar. E depois eu vou passar um breve informe da nossa última plenária que ocorreu nesse final de semana. Antes de, de passar aqui as é, maiores informações do debate de hoje, é, passar rapidamente alguns informes, né, como a gente tem feito nas outras semanas, sobre as atividades do CCV. É, nesta semana, a gente dá prosseguimento ao curso Questões Atuais da Política Educacional, uh, e a aula dessa semana, no sábado, dia 16 do 4, vai ser Organização da Educação Básica, com Newton Bryan. Um outro curso que a gente tem realizado também é História dos Estados Unidos, uma introdução, que nessa semana a gente vai ter aula é, A Crise de 1929 e o New Deal, que vai ser realizado na quarta-feira, dia 13 do 4, com o professor Walter Pomar. É, como eu já tinha adiantado no começo, é, no último sábado, aqui no CCV, a gente realizou uma reunião é, do Comitê Popular do CCV, né? Uh, e que a gente conseguiu fazer uma avaliação dos debates anteriores que a gente teve, né, esse é o nosso sexto, a gente realizou cinco debates semanalmente a segunda-feira, né, sempre às segundas-feiras a é esse horário. Uh, a gente debateu também a possibilidade da realização de outras atividades de rua, de mobilização, né, para ampliar e entrar em diálogo também com, com a população uh, aqui do centro da cidade de Campinas. É, para isso também foi apontado uma, uma, uma ação importante, que é, é fazer uma rede né e uma unidade dos outros comitês populares de luta aqui na cidade, para a gente articular agendas em comum ou mesmo materiais em comum para fazer uma panfletagem. né Isso é uma, uma outra ação que a gente vai buscar é, realizar. Uh, um outro ponto ainda nessa reunião, que acho que é importante, é a gente buscar essa pluralidade, ampliar o Comitê Popular de Luta, né? não uh, apenas para os petistas e simpatizantes, né? é, e outros setores da esquerda que também é, queiram debater essa, esse programa de, de transformação e reconstrução do Brasil. É, e por fim, também, um ponto importante, foi que todos esses temas que a gente tem debatido aqui no CCV, a gente tem, é, fazer, tem feito relato relato, né, o Ronaldo, que é o coordenador do comitê, tem feito o relato, e a gente, no final né, da nossa jornada aqui, pretende, enfim, elaborar um documento com resumo das propostas que a gente tem debatido né, em diversas áreas é, sociais, temas bem transversais. Então, essa foi a nossa, a nossa última reunião do Comitê Popular de Luta. É, as próximas agendas a gente tem divulgado, tanto no WhatsApp, quanto também na página do Facebook, Comitê Popular de Luta CCV, então, para as próximas ações, atividades e reuniões, a gente divulga por lá. Então, antes de passar a palavra aqui para a Jandira, só adiantar que na semana que vem, no mesmo horário, né, dia 18 de abril, o próximo tema aqui do Comitê Popular de Luta vai ser Política e Religião, a Lice cidade do Estado, com o Renato Simões, né? É, debatendo um pouco essa questão é, da religião e, e, e da política, né? Um tema bastante atual no, no país. E, por fim, antes de tudo, né? Agradecer aqui a presença, pessoal que está presente na sala, aqui no CCV, virtualmente, e agradecer a Jandira também por estar aqui conosco. É, certamente tem muito a colaborar com a gente nesse debate. O debate de hoje vai falar um pouco sobre a reversão das prioridades orçamentárias, né? Uh, ou seja, como que a gente tem pensado aí a retomada dos investimentos sociais nas diversas áreas, e a Jandira Oehara, né, Secretária Nacional de Políticos Sociais e de Direitos Humanos da CUT, é, vai introduzir a gente aí apresentar um pouco esse debate, é, só aquela dinâmica da gente fazer uma fala inicial, e depois a gente vai recolhendo aqui é, comentários e perguntas para a gente devolver para Jandira. Então, obrigado, Jandira, e boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando mais esse, esse debate, essa, essa conversa, né? Sou aqui do, do Comitê Popular de Luta, do Centro Cultural Esperança Vermelha. Quero saudar, inicialmente, essa iniciativa, né? Isso é muito importante, acho que esse ano, que tem que ser o ano da grande virada política, né? a favor da classe trabalhadora, das classes populares, nós temos oh, duas tarefas fundamentais. Né? Nós precisamos, claro, eleger o Lula presidente, eleger o Haddad governador, uma grande bancada de deputados e deputadas federais e estaduais, senadores e governadores, mas é um ano que nós precisamos fazer muito debate político. Nós temos, quer dizer, depois dessa, dessa avalanche de destruição que tivemos desde o golpe de 2016, e que se aprofundou ainda mais com o governo neofascista, de extrema-direita, ultra neoliberal, que nós temos hoje né, no nosso país, fruto desse golpe, fruto de um golpe continuado, né, que começou com a presidenta... com o impeachment da presidenta Dilma, mas... Foi muito além, né? com a prisão, é, com os, os julgamentos, o julgamento totalmente é, injusto, ilegal, prisão do presidente Lula, o impedimento que ele concorresse às eleições de 2018 e a eleição fraudulenta aí do inominável genocida né? que, que está aí na presidência do Brasil. Bom, para isso, nós precisamos de ter muita luta social, isso não pode ser um ano só de eleição, porque a situação da classe trabalhadora, a situação do povo brasileiro, a situação das mulheres, a situação de miséria, de desemprego, de caristia, de falta de comida no prato, exigem que a gente mobilize e organize muita luta social. É no bojo de, uma, de grandes lutas em 2022 que nós temos que chegar com a vitória do presidente Lula em 2023. E, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer o debate do Brasil que queremos, né? de, de quais as propostas para a gente sair né? dessa situação que nós estamos vivendo no nosso país, e para isso temos que fazer esse debate, que é esse debate programático, né? e que não é um debate simples, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um debate que encante a maioria do povo, que encante a maioria da classe trabalhadora né, para que a gente, quer dizer, que veja uma perspectiva de futuro e de um futuro muito melhor, né, onde a gente comece com medidas emergenciais, né, emergenciais, que tem questões, quer dizer, que não podem esperar grandes reformas e transformações para que, a gente, para que o nosso governo dê resposta, mas que também caminhe né, para transformações né, estruturais e profundas que, há, que essa situação, né, de situação no capitalismo no Brasil, que essa situação que está aposta a maioria do povo brasileiro exige. Então, a nossa conversa aqui hoje é sobre orçamento. Né? Eu queria começar mostrando, que eu acho que fica visualmente fica mais fácil, uma imagem de como é que foi... É, o orçamento em 2021. Como é que foi executado o orçamento? Concretamente, o que, é que se fez com o dinheiro do povo brasileiro no ano de 2021? Dá para colocar a imagem? Que acho que fica mais fácil da gente. Espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui, porque eu. Está longe, a imagem está longe de mim aqui. Né? que eu coloco aqui no, no meu celular, eu já... Então, veja, essa imagem que vocês estão vendo foi o orçamento federal executado, ou seja, aquilo que foi pago, que foi efetivamente pago né, com dinheiro público, com os recursos do povo brasileiro em 2021. E isso é, foi, chegou num valor total de 3 trilhões 861 bilhões de reais, né? E aí vocês vão ver, tá? Ali, aquele amarelo que corresponde à metade, né, do que foi gasto, né, pelo governo federal, que foi pago efetivamente pelo governo federal no ano passado, vocês vão ver que mais de 50%, quase 51%, foi para o para o pagamento de juros e amortização da dívida. Né? Chegou aí a esse número astronômico de 1 trilhão e 960 bilhões de reais, mais de da metade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mais da metade do dinheiro do povo brasileiro no ano passado, só na execução orçamentária, porque tem aí vão ter outros mecanismos, foi para as mãos privadas, tá certo? mais de da metade foi para a mão dos banqueiros, foi para a mão daqueles, né, é, das classes dominantes que compram, né, os, os, os títulos da dívida pública e que tem os governos nas suas mãos. Né? Aí a gente vai ver, acho que saiu a imagem para colocar novamente. A outra metade, né, desse desse disco aí, desse círculo, vai mostrar Onde é que é a execução orçamentária nas outras áreas. Né? Então, a Previdência Social, ela respondeu por 19,5%, é, 19 aproximadamente. A Saúde, 4,18%. A Assistência Social, 4,11%. Outros encargos, 2,74%. Educação, 2,49%. Defesa Nacional, 1,94%. Trabalho, 1,71%. Judiciário, 0,95%. Administração, 0,62%. Agricultura, 0,43%. Segurança Pública, 0,27%. E transferências a estados e municípios, 9%, aproximadamente. Então, veja, gente, só esse desenho, já mostra claramente qual foi a prioridade do governo federal no ano 2021. Né? E a cada ano que passa, né, esse orçamento vem cada vez mais reduzido nas áreas sociais, mas não, passa, não, mas não para por aí a transferência dos recursos públicos para mãos privadas, porque dentro desse gasto com a saúde né, de quatro 4% aproximadamente, né? Aí tem muito de terceirização. Tá certo? Portanto, isso não quer dizer que esse dinheiro foi utilizado, né, para oferecer serviço público, né, é, da, da, da, de uma forma com qualidade, né? Pelo contrário, né? Foi foi é, é esses recursos que foram utilizados mesmo nas áreas sociais, boa parte deles foi parar em mãos privadas, para dar lucro, né? e não para atender a população. Então, veja, esse é um desenho que deixa muito claro né? quais são as prioridades desse governo. Agora, isso não para por aí. né? a gente vai ver agora, o orçamento, esse foi, esse foi o executado, né? o que foi pago em 2021. Pode tirar a, a, a tela. Agora, em 2022, né, o orçamento foi aprovado, foi teve vetos, né, vetos do, do presidente, né, do do presidente genocida, e houve uma redução recorde, especialmente. Acho que tem um eco. Então, pode continuar. Então, houve, no orçamento aprovado no ano de 2022, né, uma redução recorde de investimentos, especialmente nas áreas sociais. Então, veja, se em 2021 já foi isso, 2022, com a crise ainda mais aprofundada, nós vamos ter, uma situação, especialmente nas áreas sociais, né, de uma redução ainda maior dos recursos aplicados nessas áreas. Isso quer dizer, gente, aprofundamento da crise social. Por isso, volto a dizer que esse ano é um ano que nós precisamos organizar, participar e mobilizar para grandes lutas sociais. Porque a crise múltipla, a crise que atinge todas as dimensões da vida das pessoas, né? ela vai se aprofundar. E o Estado brasileiro, quer dizer, cada vez, em vez de, de dizer, colocar mais recursos para isso, para atender a essas necessidades, especialmente nas áreas sociais, pelo contrário, reduziu ainda mais os poucos recursos que estavam sendo destinados para essas áreas tão importantes para, para a população. Em compensação, a defesa, ou seja, os militares, tá, tiveram seus recursos aumentados em relação ao ano passado. Né? E por que isso? Porque é um ano eleitoral e, como vocês sabem, parte da base de sustentação desse governo autoritário e genocida vem justamente dos militares tiveram portanto um aumento né é, significativo para a defesa né e veja é óbvio que defesa né é o nome aqui institucional que se dá né mas não se dá, a gente, aqui não está falando de defesa né nós estamos falando quer dizer de privilégios para essa camada que é, que sustenta o, o governo do bolsonaro bom Houve cortes também em áreas, em áreas ligadas ao Ministério do Trabalho. Vamos lembrar que o Ministério do Trabalho, né, eles, eles acabaram com o Ministério do Trabalho, né, transformaram numa secretaria e depois, não é, por uma avaliação né, dos, dos problemas decorrentes né, da, da, da, de, de terem exterminado o Ministério do Trabalho, mas muito por conta né do jogo político né do tomar lá da cá, de poder é, colocar outros é, apoiadores desse governo é, é, no governo federal recriar o Ministério do Trabalho no entanto a redução para esse ano principalmente na área de fiscalização do trabalho porque eles não querem que fiscalize nada né, inclusive Várias normas regulamentadoras foram flexibilizadas, né? normas regulamentadoras de inspeção do trabalho foram foram e de saúde também do trabalho foram flexibilizadas, né? Nesse governo reduziram, então portanto essa, esses investimentos ou, ou para manutenção mesmo, né, da fiscalização do trabalho o que inclusive afeta a, a, a fiscalização do trabalho infantil e do trabalho escravo. Então, veja, é muito grave, a assistência social também perdeu 105 milhões, né? então é muito grave, né? quer dizer, já era gravíssimo o ano passado, né? com metade, mais da metade dos recursos públicos do povo brasileiro indo para a banca, né? indo para o pagamento dos juros da dívida. Aí ainda reduziram ainda mais nas áreas sociais para 2022, e... Né? algo que ele já vem fazendo, mas agora o é um escandaloso orçamento secreto. Boa parte dos recursos foram para um tal de orçamento secreto, né? que é o um nome que se deu, a, o apelido que se deu, a, a, a, a chamadas emendas do relator, né? ou seja, emendas que vão para deputados que ninguém sabe quem é nem o que vão fazer com esses recursos, onde esses recursos são aplicados. Né? Então, veja, é, além, quer dizer além dessa dessa situação de redução das áreas sociais, de aumento dos militares, de redução nas áreas de fiscalização do trabalho, né? bilhões indo para deputados sem que ninguém saiba para onde esse dinheiro vai, né? É, e o que, que vai ser feito nós sabemos perfeitamente, tá certo? Que isso se chama compra de apoio, é né? disso que se trata, é um escândalo a gente ter essa situação no país, né? Não bastasse isso também é importante dizer que o fundo eleitoral quase que dobrou, né? ou seja, os recursos é, para as campanhas eleitorais né, quase que dobraram em relação ao, ao, ao pleito passado, né? o que também, obviamente, faz parte né, de toda a negociata que esse governo faz junto ao, ao Congresso Nacional para manter sua base de apoio. Né? Portanto, vejam, isso não é uma situação qualquer. Isso é uma situação muito grave. Né? É grave do ponto de vista social, é grave do ponto de vista político. Né? E também, quer dizer, coloca, ao mesmo tempo que aprofunda a crise, né? esse governo ele, ele articula, né? articula uma base de apoio à custa disso, que, na verdade, nada mais é do que compra de apoio. Né? Então, é uma situação assim muito grave que a gente vive em relação ao, ao orçamento. Agora, eu quero lembrar uma coisa para a gente falar do futuro, né? e do que, que nós temos que fazer, que não é simples. O orçamento de 2023 será aprovado neste, durante, neste governo e com esse Congresso. Então É bom que se diga isso. Né? Então, veja, nós vamos ter um orçamento para 2023, né? com a vitória nós vamos trabalhar muito para isso do presidente Lula com o um orçamento que será aprovado por esta por este Congresso e neste governo isso obviamente vai colocar várias dificuldades e nós acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar e formular tá certo é que mecanismos legais vão poder ser utilizados tá certo para uma situação de emergência porque o que nós vamos viver aqui, né? já estamos vivendo, mas o que o novo governo, o governo do presidente Lula, o governo do Partido dos Trabalhadores vai ter que vir para dar soluções rápidas. Portanto, e numa situação de crise profunda, e numa situação de exceção, onde um governo de extrema-direita, autoritário, neoliberal né? e um Congresso que apoia esse governo, vai aprovar o Orçamento 2023. Portanto, a primeira coisa que tem que se pensar é como é que, do ponto de vista, né, dentro, obviamente, da legalidade, das normas da democracia, a gente vai poder, o governo vai poder ter instrumentos e mecanismos né, para uma situação de emergência, que o Brasil já vive, e que até lá vai se aprofundar muito mais. Então, acho que essa é uma discussão preliminar. Né? Aí, face a isso, tem várias questões que, que a gente vai ter que colocar, quer dizer, que o programa vai ter que estar muito claro. Eu queria comentar alguns mais relacionados ao tema de hoje, que é a questão né, de como inverter as prioridades na né, educação, saúde, assistência, né? e outros. Bom, primeiro, a primeira coisa é que nós vivemos uma situação de emergência, né? e uma situação de emergência tem que ser tratada como emergência. Portanto, o governo tem que ter, o próximo governo no programa, a primeira coisa que a gente tem que ter é um programa emergencial. Programa emergencial para quê? Primeiro, para gerar emprego rápido, renda. As pessoas precisam de trabalho. Isso vai ter que ser feito um grande esforço para medidas que o próprio governo vai ter que induzir e colocar para a criação de trabalho. Comida na mesa. Comida na mesa, quer dizer, um país como o nosso, a gente tem um, um, uma carestia, como a gente está vendo. Né? Hoje saiu uma, uma, uma, uma matéria no jornal Diário do Grande ABC, da região do ABC, dizendo o seguinte, que na região do ABC, a capa do jornal de do ABC diz que é, na região do ABC, 90% é, o salário mínimo, uma cesta básica custa 90% de um salário mínimo. E essa não é a situação, obviamente, só do ABC. Né? Portanto, a questão da fome, a questão da comida no prato, a questão da segurança alimentar de toda pessoa ter direito às três refeições decentes por dia, isso é emergencial. Isso é emergencial nós temos que nós temos que tratar no, nos primeiros seis meses a gente tem que ter respostas para isso. Isso passa por várias questões, né? Em relação ao abastecimento, né? o Brasil ficou sem reservas, né? De sem sem reservas de, de, de, é, para regulação dos preços, né? até dos produtos básicos, arroz, feijão, etc. Então, vai ter que ter uma recomposição rápida disso. A questão da saúde, vocês viram que o orçamento da saúde, com esta situação que nós estamos vivendo, né? de, de pandemia, ainda vivendo pandemia, que pode ser que se transforme numa epidemia, mas cujas sequelas ainda não se. Ainda a gente não, não sabe a, a todo o nível, a intensidade, a amplitude das sequelas né, da, da COVID. E as questões também, quer dizer, do, de todo o, o fato da, durante a pandemia, durante as fases mais agudas da pandemia, todos os outros tratamentos de saúde terem sido é, secundarizados ou até paralisados em muitos casos. Isso também traz uma situação, quer dizer, uma, agrava a situação da saúde no país. E o que aconteceu esse ano, como vocês viram, foi redução do orçamento. Portanto, a saúde vai ter que ter uma, vai ter que ter uma prioridade máxima né, nesse programa emergencial, né? junto com a questão do emprego e da moradia. Bom, questão fundamental. Para fazer qualquer inversão no orçamento, vai ter que tratar, primeiro a gente vai, vai ter que, destravar um orçamento que foi aprovado num governo neofascista e neoliberal. Segundo, quer dizer, nós, e criar instrumentos para isso. Né? Segundo, tem que ter a revogação da emenda constitucional 95. Se não houver a, a, a revogação da emenda constitucional 95, que congelou né, os investimentos, como é que você vai dar vazão para toda essa demanda né, que está reprimida e que é? Muito necessária para atender as necessidades do povo. Então, precisa disso, precisa revogar a reforma trabalhista e a terceirização sem limites, senão a gente não recupera emprego. Né? Eles fizeram a reforma trabalhista dizendo que iam gerar 10 milhões de empregos, o que nós vimos foi o país com níveis de informalidade, de precarização, como nunca tivemos. Né? É, então, assim, quer dizer, o que já era precário né, em termos de, de, de mundo do trabalho no Brasil ainda. Se acirrou, se acentuou com a reforma trabalhista e com a terceirização sem limites, além da reforma da Previdência, né? Porque, gente, a reforma da Previdência, ela inviabilizou a Previdência. Então, nós vamos ter que ter mecanismos também isso tem a ver com, com renda, tem a ver com o direito das pessoas né, adoentadas e das pessoas é, da, é, depois da de, de, velhice, de ter o um mínimo de condições de vida. Então, isso precisa ser revogado. Nós somos de uma previdência universal, solidária, e que não tenha relação tá certo? com a Seguridade Social, não pode, né? e principalmente a sua parte previdenciária, está relacionada com carteira assinada, porque, senão, mais da metade dos trabalhadores brasileiros que nunca tiveram carteira assinada ou tiveram períodos muito pequenos, ué, não vão ter direito a ter uma velhice tranquila depois de ter trabalhado muito, enfim. Mas essas são questões né, mais estruturais. Né? Para fazer tudo isso, gente, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, vai ter que mexer com a questão da dívida pública. Né? Precisa ter auditoria dessa dívida, precisa ter. Dizer, tem, porque não é possível o país continuar né? Se pagando essa dívida indefinidamente, porque, segundo estudos, a dívida já foi paga muitas vezes. Né? Então, é, e, ao mesmo tempo, estabelecer imposto sobre o grande fortuna né? e outros mecanismos de taxação dos ricos. Um país onde 10% dos mais ricos têm 80% do patrimônio privado nacional, quer dizer, onde 1% dos super ricos tem a riqueza de metade da população brasileira, isso, gente, isso, é, isso é a barbárie, é a barbárie capitalista. Né? Isso já não é nem o capitalismo normal, né? normal de exploração dentro de certos limites, nós estamos vivendo a barbárie. Né? Então, nós precisamos rapidamente ter legislação que, que sustente isso. O Lidino já mostrou ali, que eu já falei, mais de 20 minutos. Então, colocando essas questões assim, prioritárias, né? óbvio que a gente tem muitas outras questões do programa que tem que entrar, mas em relação à questão do orçamento e da inversão rápida né? de prioridades né? para o, o, o início né? de um governo do PT, de um governo do presidente Lula, eu apontaria essas questões como fundamentais. Obrigado, Jandira. É, muito boa fala, porque eu acho que revela um pouco como essas questões orçamentárias, né? Muitas vezes a mídia e o, enfim, a elite tenta passar como uma questão técnica, né, como se fosse mero números e tabelas. Na verdade, a questão orçamentária, né, eles tentam ocultar, tratam diversas questões, né a questão política, tem uma relação muito importante com a gestão, né, que é o que você falou, não adianta só o orçamento, mas tem que ser uma gestão pública desse orçamento. É, enfim, então acho que isso é muito importante para a gente ver como essa disputa é, de interesses né, das classes estão nessa questão do orçamento. É, pessoal, a gente vai passar agora para as questões, tem algumas questões que chegaram aqui no chat do Zoom, é, quem quiser falar é, por áudio na sala do Zoom, por favor, levante a mão, que aí eu vou, eu vou chamando aqui, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui algumas questões e saudações na sala do Zoom. Bom, a Wanda Conte diz, Jandira, abraço socialista, muito é muita esper esperança vermelha, né? Uma saudação da Wanda. É, o o César Oda faz uma pergunta. É, a dívida interna continua igual desde o tempo do FHC? O Adriano Bueno faz um comentário, né? muito pouco recurso para a cultura, acho que ele, ele se refere àquela questão do gráfico ali do que foi gasto em 2021. É, o César Roda também faz um comentário. O Mantega quis propor a redução dos juros da dívida, da dívida interna e a Dilma caiu. Né? Faz essa, essa questão. É, a Valkíria faz um comentário. A agricultura no Brasil virou o agronegócio. A agricultura familiar teve verba cortada e o estoque regulador desapareceu. Não só pelo sucateamento do CONAB, mas porque para os donos da agricultura, o agronegócio prefere a exportação. Bom, então, não sei se você... essa foi a Valkíria. Qualquer coisa que você não conseguiu pegar, você pode me falar que eu retomo aqui. E agora o Ronaldo está com a mão levantada. Então, o Ronaldo vai fazer a intervenção por áudio e vídeo, se a gente conseguir enxergar ele lá Mas Está ele... com a palavra, Ronaldo. É, boa noite a todos. Boa noite, Jandira. Boa noite, Daniel. Boa noite, equipe técnica que nos ajuda. E eu queria levar esse debate um pouquinho é, para a área estadual. Eu entendi a, a proposta era debater é, a inversão de prioridades a nível nacional mas eu, eu gostaria de, de escutar alguma coisa também na área estadual. Por exemplo, quais os mecanismos que poderiam ser usados a nível de Estado de São Paulo para incentivar o aumento do é, da, da demanda de emprego na, na, no Estado de São Paulo? Como que poderia fomentar o Estado com o orçamento que ele tem? Ele tem condições de fazer isso, o Estado de São Paulo? Já que o Estado de São Paulo é o maior... É, estado em, em, em investimentos e, e financeiramente é o que mais arrecada. Então, essa é uma, é uma pergunta sobre a parte do emprego. né? E sobre a parte que a, a Valquíria já tocou, que a parte da agricultura familiar, acho também é, que teria, teríamos alguns mecanismos também estaduais para que a, a agricultura familiar fosse incentivada é porque o agronegócio ele é gerido a nível nacional já a agricultura familiar ela, ela é feita nos é municípios geridas é, pelo pessoal municipal e pelo, pelo governo do estado é só a lei geral da, da, da, da agricultura familiar que é feita no Brasil, então é só para dar um foco também, lei do nacional dar um foco também é, no estado de São Paulo seria isso obrigado Obrigado, Ronaldo. É, aí O Toninho está com a mão levantada também, aí ele fala, depois a gente pode retornar. Pode ser? Toninho, pode falar. Boa noite. Boa noite, Jandira, Daniel, demais participantes. É, bom, eu gostaria de observar inicialmente o, a importância dessa fala inicial da, da Jandira, mostrando que falar ou discutir orçamento não é simplesmente a gente é, elaborar uma, uma carta de intenções, uma lista de reivindicações, etc. Né? É, ou seja, para a gente construir a casa, não basta o projeto do, do arquiteto. A gente tem que ter os cálculos do engenheiro, é, a gente tem que ter a a gestão, da, a gestão aí das finanças necessárias para cobrir o projeto. Certo? E ela é, frisou muito bem onde está o nó, o nó aí do, do orçamento, que é a dívida pública. Então, eu gostaria de fazer uma questão... É, a respeito aí da, da dívida pública. A dívida pública, a gente sabe que os títulos do, do governo estão extremamente espalhados, né? os bancos vendem para os pequenos investidores, está certo? E teve um outro, uma outra pessoa que debateu esse assunto e que contestou a necessidade aí de uma auditoria em vista disso. Certo? mas eu gostaria de, de lembrar, não sei se a Jandira concorda com isso, gostaria de lembrar uma, os estudos feitos pela pela é, Maria Lúcia Fatorelli, né, é, e que lançam sérias suspeitas, não simplesmente para essas aplicações é, espalhadas pela população, mas é, recursos computados ilegalmente nessa dívida. E, quando ela fez esse estudo, a dívida em torno, estava em torno de 4 trilhões, agora está bem mais, né em torno de 4 trilhões. Desses 4 trilhões, mais de 1 trilhão era proveniente de remuneração de sobras de caixa, que os bancos depositam diariamente no Banco Central quer dizer uma uma coisa totalmente ilegal né então de, de qualquer forma essa essa auditoria é fundamental para gente detectar esses problemas e verificar se realmente como disse a Jandira essa dívida já não foi paga várias vezes tá certo eu gostaria de colocar de voltar um pouquinho nessa questão da dívida da dívida externa porque eu acho que aí está a engenharia né nós vamos pensar o projeto né, de, de, de, uma, de um programa emergencial diante do, do descalabro que nós vivemos, mas temos que ter a engenharia para saber de onde vamos tirar esse dinheiro. Certo? É isso. Está certo, Toninho. Obrigado. É, a Valquíria levantou a mão. Eu não sei se prefere responder agora, a gente depois volta com a Valquíria. Pode ser? Não sei se... Pode ser? pode ser, Valquíria? É... A Jandira faz um comentário Mano, eu sobre só eu, eu só, eu só iria complementar um pouco sobre essa questão da, tá, da agricultura e trazer um pouco questão estadual. Pode tá bom, ser? Pode, pode ser, pode falar. Boa noite, Jandira. É um prazer estar de novo junto com você, mais uma plenária. Boa noite a todos companheiros e companheiras. É, eu falo sobre essa questão da agricultura porque... Um dos temas mais colocados por nós na campanha, em todas as nossas campanhas, é a questão da fome. Né? É, a gente tem um trabalho muito forte, o MST tem um trabalho muito forte, é, mas a gente, eu, eu sinto que falta um pouco na gente essa questão de trabalhar um pouco mais. É, como que vai ser o setor público da agricultura? Como que a gente vai lidar com essa questão da agricultura? Por eu falo isso? Porque eu trabalhei na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo 24 anos, né? E nesses 24 anos que eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, eu sei a importância da Secretaria da Agricultura, principalmente para os pequenos agricultores, né? Essa é fundamental. A gente, eu trabalhei 24 anos e sobre o governo maravilhoso do Geraldo Alckmin, né? E alguns tucanos a mais, né? Essa coisa maravilhosa, né? Então, agora a gente vai ter aí, junto com a gente, né, abraçado do lado a lado, um representante do agronegócio, bem grudadinho na gente, né? Dá muita importância para o agronegócio. Mas eu acho que gente, eu gostaria que a gente visse, falasse mais um pouco isso, e gostaria que a Jandira traçasse um pouco sobre isso. O que, que ela pensa sobre essa questão da agricultura, mas enquanto organização e, e é, enquanto órgão de governo, órgão de Estado, o que, que ela pensa sobre isso? Porque esse é um tema que me interessa muito. Obrigado, Valkyria. Bom, a gente tira. Bom, primeiro, mandar um grande abraço para a Wanda Conte, que está sempre nos debates. E é muito bom saber, Wanda, que você está aí, está aqui conosco. É, bom, várias questões colocadas aqui. O César ordem e o Toninho, que tocaram essa questão da da dívida pública, né? Antes eu queria dizer o seguinte: é, é, é o orçamento é luta de classes, né, gente? É uma manifestação da luta de classes, né? Quando a gente vê, quer dizer, um orçamento federal, o que foi é, executado, mais da metade, e para o pagamento dos, do, da dívida pública e a outra metade, tá certo? Que também tem ali as mãos do setor privado. Né, se apropriando de várias, né, de vários segmentos. É, isso fica claro, quer dizer, quer, quer dizer como é que está se dando, né? Essa essa essa luta de classe do lado de quem esse Estado está, né? Então em relação à dívida é, é... Interna, eu, assim, por tudo, por todos os debates, obviamente eu não sou nenhuma especialista nisso, mas por todos os debates né, que a gente acompanhou, né, especialmente dentro da CUT, né, esses anos todos, né, e, e também né, de uma forma geral, por todas as leituras que a gente fez, eu acho que é necessário ter uma, uma auditoria. É que isso é fundamental que se tenha. Né? Eu não consigo, esse que diz, ah, não precisa ter a auditoria por causa disso, disso ou daquilo, eu acho que a auditoria ela é necessária, fundamental, até do ponto de vista político, inclusive, né? para que a gente possa quer dizer, acumular para tomar as medidas necessárias. Né? E quando o César colocou é, que, quando, dizer, que o Mantega na questão da redução dos juros, né, da dívida, quer dizer, foi isso mesmo. Portanto, esse não é uma questão técnica, é uma questão política, né, é uma disputa que está colocada aí e é uma disputa dificílima. É por isso também que aí a gente, né, o, o que a gente vem repetindo, quer dizer, nós precisamos ganhar esta eleição com organização popular porque para fazer essas mudanças, né, nós precisamos da classe trabalhadora organizada e defendendo um programa. Né? Por isso que nós temos que encontrar as formas de discutir essas questões né, junto com o povo. Temos que ir conversar, sabe? Conversar com, a, com, a, com as mulheres nos bairros, conversar com os desempregados, conversar com os camelôs, conversar com todo mundo, onde a gente puder, né? Dessas questões que são, que, são questões cruciais para o próximo período. Né? E é isso, que se você se a gente não tem uma sustentação popular, né? nós precisamos ter eleger muitos deputados, deputadas, né? senadores, senadoras agora. Se não tiver organização popular né? para poder impulsionar essas mudanças, apoiar o governo né? na hora que ele dizer, coloca uma medida... É, como essa, né, que lá na, na época da Dilma, né, que isso, quer dizer, que tem a sustentação, né, sustentação da classe trabalhadora, então é, é muito importante, não são temas é, simples, né, de, de, de debater, mas é preciso que a gente queira fazer isso, que o partido queira fazer isso, que a gente faça isso nos comitês e que principalmente que o governo queira fazer esse enfrentamento e também, quer dizer, que é, de, de, coloque as condições para que a gente possa lutar por essas mudanças. Né? É, Adriano colocou a questão da cultura. Né? O orçamento da cultura é um orçamento pífio. Agora, esses governos são governos inimigos da cultura. Tem uma questão que tem me chamado muito a atenção, é, principalmente depois desse período da pandemia, eu tenho conversado muito sobre isso com o pessoal da cultura, é que a pandemia ela trouxe à tona uma uma questão fundamental né que é, é o artista quem faz e quem produz cultura como um trabalhador a ah, ah, ah, a pandemia escancarou isso né e nesse sentido eu acho que a gente tem assim um, uma condições para ter um avanço político muito grande na área da cultura no próximo período, né? Primeiro que, eu, que essa situação trouxe, toda acho que trouxe uma, uma um processo de conscientização maior, né, da da, é, da própria das pessoas que fazem, né, a arte cultura no Brasil, né? A, a lei Aldir Blanc, ela foi um baita avanço, né? E ela e ela agora se tornar uma lei, né, e não né? só um só um programa assim como a, a Paulo Gustavo, eu acho que, que nós vamos ter uma condição, primeiro, discutir a cultura como trabalho e os direitos né, que, que, tem, que, que esses trabalhadores e trabalhadoras né, do fazer cultural têm. E outra é discutir mesmo a questão da cultura, né, e re, não só retomar né, programas, é, Cultura Viva e outros né, que vinham... A, é, dos, dos governos é, Lula e Dilma, mas especialmente olhando para essa nova realidade, para essa experiência dolorosa que a pandemia trouxe, mas que a gente tem que tirar daí muitas lições, especialmente de organização também política mesmo, né, é, e de avançar nas reivindicações, né, de orçamento para cultura e de direitos, né, para quem produz e quem faz cultura nesse país. Então, acho que essa é uma questão é, importante. Então, a, a Valquíria né? Que eu fiquei, é, quem mais? Teve mais outra pessoa que falou também sobre a questão da agricultura familiar. Então, é... Bom, é, isso. Então, acho que essa é uma questão, assim, assim, não tem combate à fome sem que a gente tenha uma política de, em relação à agricultura familiar. E essa política, né? Ela precisa, quer dizer, ela envolve assistência, financiamento, né? Envolve o escoamento e a compra, né? Compra. Acho que nós temos que avançar, quer dizer, o Estado, né, precisa avançar nessa questão. Porque, veja, olha, é, na, no governo Lula, não me lembro exatamente o ano, mas aquela, quer dizer, foi feita uma lei em relação à merenda escolar, que 30% dos produtos, né? Da, da merenda escolar, tinham que vir né, da agricultura familiar. Isso é importantíssimo, só que eu acho que isso precisa aumentar. E mais, a fiscalização sobre isso, porque aqui em São Paulo, eu estive é, numa, numa conversa no litoral, inclusive, com, com o pessoal da agricultura familiar, que me disse que existe... Uma rede de fraudes em relação a isso. Que lá o documento, o certificado, né, que esses pequenos. É, produtores têm para fazer a venda direta né, para as prefeituras, no caso da merenda escolar, são compradas por atravessadores e que, na verdade, vendem produtos que não são da agricultura familiar. Quer dizer, então, ó, veja, olha, olha só o retrocesso. Então, assim, acho que tem que resgatar isso, tem que ter fiscalização, tem que aumentar, tem que pensar no problema, porque é, é, tem o problema e, e aí né, quem... quem o companheiro que colocou que já trabalhou, que trabalhou na Secretaria da Agricultura, provavelmente pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas, assim, você tem que ter assistência, agora, precisa ter financiamento e precisa ter também, pensar no escoamento dessa produção, onde é que ela vai chegar e como, né? porque a situação em que, em que colocaram né? é, os pequenos produtores a agricultura familiar no estado de São Paulo e no país vão exigir um investimento massivo, é um investimento massivo, e pensar onde é, como é, quer dizer, como é que vai chegar. E o Estado tem que ser o maior comprador, não tem nenhuma dúvida disso, o Estado tem que ser o maior, porque para a gente resolver o problema da fome no país, né, vai ter que fazer isso rapidamente com o Estado com, adquirindo esses produtos, né, para poder, poder distribuir, especialmente... E é, especialmente na saúde, na educação, né, em tudo, tudo aquilo que, assim, que, que diariamente são milhões né, de refeições que são feitas né, para as crianças, nos hospitais, restaurantes populares, mas enfim, tem que pensar no ciclo como um todo. E penso que isso é, é muito importante. E no estado de São Paulo nem se fala, né, um estado está sendo dominado pelo agronegócio. Dominado pelo agronegócio. Né? E esse, esse predomínio do agronegócio, quer dizer, além é, de todo o problema ambiental, de todo o problema de logística. É, voltada exclusivamente né, para o escoamento desses produtos para fora do país, estão tornando cada vez mais reduzidas né, as terras, estão né, acabando, quer dizer, acabando com essa possibilidade. Então, aqui em São Paulo, né, nós vamos eleger o Haddad. Acho que pela primeira vez temos todas as condições de fazê-lo. Essa questão ela tem que estar, tá, ela é central. Ela é central, inclusive, para a gente poder no interior do estado né, ter outra qualidade de vida, projetos, por exemplo, que incentivem jovens a vir para o interior, mas para ter uma vida digna, trabalho decente, trabalho voltado para a agricultura, para a agroecologia. Né? E nós, acho que nós precisamos também, a agricultura familiar não significa que não se use agrotóxicos, né? a gente sabe que tem. Então, assim, também né, o investimento na questão da agroecologia, envolver... né? setores da juventude em projetos né, de trabalho para o interior de São Paulo, né? Que bom, enfim, é muita coisa que a gente precisa fazer, mas precisa começar a fazer. E se começa a fazer as mudanças no primeiro dia. É, o Ronaldo colocou uma questão muito importante, né? Quais os mecanismos do Estado de São Paulo, né? Para para criação, para geração de emprego. Né? E isso é muito importante. E aí eu vou recomendar fortemente. Lá na, na minha página né, do, do YouTube, lá é Jandira com Y, só isso. Lá tem um debate do Brasil que queremos, que foi sobre a reforma trabalhista, com a professora Marilene Teixeira, aqui do CESIT, da Unicamp, e o Sérgio Nobre, que é o nosso presidente da CUT. Recomendo muito é, que é, todo mundo assista a fala da Marilane Teixeira, e é uma perspectiva, acho que é legal até um dia convidá-la aqui, viu, para um debate aqui, no Centro Cultural Esperança Vermelha, que ela coloca, é, e, eu, e acho que não é uma, né, uma posição só dela, mas de outros economistas do SESIT, né, que o Estado precisa criar emprego. O Estado de São Paulo tem todas as condições de criar, de regular emprego. De fazer a regulação, assim como se faz regulação né, de outras questões, de outros setores na economia, como é que quer dizer, que o Estado e o um Estado como o Estado de São Paulo têm toda a condição de fazê-lo. Né? Então, acho que essa é uma perspectiva muito importante. Né? Não é só um problema, olha, então, ó, é, vamos aumentar o consumo, aí higiene de emprego, desenvolvimento, não, é muito além disso. O, a questão do trabalho ela tem que ter centralidade em qualquer projeto, né, que seja da classe trabalhadora. A questão do trabalho é central. É central para as mulheres, para a autonomia das mulheres. Como é que as mulheres vão ter autonomia? Existe feminismo sem autonomia e a autonomia passa pelo trabalho. Né? Então, assim, essa questão ela é uma questão que a gente tem que começar é, cada vez mais a entender a relação né, do trabalho, do direito ao trabalho, da centralidade do trabalho que faz parte, né, de todos os processos que a gente precisa, tá certo, para ter, para ter as condições, né? Nós não queremos um mundo. É muito importante a gente ter renda básica, né? Ter auxílios, né? E nos momentos de crise, óbvio que nós somos totalmente favoráveis a isso e achamos mesmo que nós vamos precisar, né? De de retomar né, programas como o Bolsa Família, né, que foi totalmente descaracterizado aí nesse governo, e outros mais. No entanto, o que nós queremos é trabalho, né? não é auxílio nem ré isso é emergencial. É para o momento ou para garantir o um, um mínimo que todo mundo tem que ter. Mas nós queremos trabalho, trabalho qualificado, trabalho decente, que isso, para isso, nós estamos num processo de reindustrialização do país, e obviamente que São Paulo, até pela, pelo seu parque industrial já instalado, né, que precisa, precisa ser é, reconfigurado, né, precisa ser reformulado, mas tem um parque industrial instalado, que obviamente vai puxar né, o processo de, de industrialização no Brasil, e deve fazê-lo. Né? Agora, é claro que tem que pensar que indústria é essa, né? um exemplo, que é chocante, que também veio à tona com a pandemia. A indústria da saúde, quer dizer, respirador, respirador não é algo que exige grandes, né, uma altíssima tecnologia. E nós não produzimos respirador no país, não tinha nem condição. Olha o que, quantas milhares de vidas foram perdidas por falta de respirador. Né? Então, por exemplo, a indústria da saúde, a saúde, quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa... É, a gente tem a questão do atendimento, atenção básica, atenção secundária e tudo mais. Mas tem toda uma cadeia produtiva, tá certo? uma indústria da saúde, né, que a gente, por exemplo, deveria desenvolver, o Estado de São Paulo teria todas as condições de fazê-lo. E isso envolve a indústria metalúrgica, a indústria química, né, e outras mais né, decorrentes disso. Então, ou seja, essa questão do trabalho, ela está ligada ao processo de industrialização, ela está ligada... Ao processo, quer dizer, do, do, do próprio Estado né, na criação de emprego e também né, de trabalho, também de, de trabalho socialmente necessário. Nós também temos isso. E né? isso, o trabalho socialmente necessário, quer dizer, tem, isso tem em todas as áreas, né? na cultura, no esporte, mas eu quero falar de uma, que eu acho que é muito importante. Né? Uma das características do nosso Estado de São Paulo é a questão demográfica, né? É, nós, em poucos anos, menos de uma década, teremos mais pessoas de, é, acima de 60 anos do que 0 a 14. Em algumas regiões do Estado isso já vai acontecer nos próximos quatro anos, né? Então veja, isso vai demandar uma política, tá certo, para o envelhecimento saudável, digno. Né? que vai exigir, por exemplo, a formação, eu já recebi um estudo, claro que a gente não tem né, um estudo assim preliminar, que em São Paulo, em 10 anos, a gente precisar, nós precisaremos de 400 mil pessoas que trabalhem com idosos, sejam como cuidadores seja como agente comunitário de saúde especializados, mais o pessoal né, da, da área da saúde, com uma, um olhar, né, um recorte, uma especialização, né, seja com pessoas da área de, do lazer, do esporte, né, para para promoção de uma vida, uma vida digna. Então, esse é um trabalho socialmente importantíssimo para uma maioria da população que vai se colocar nos próximos anos. Nós vamos querer que as pessoas vivam cada vez mais, mas as pessoas têm que viver cada vez mais e melhor. Né? Então, nós temos que ter projeto para isso. Né? Eu acho que o papel aí nosso no Estado, especialmente quem se coloca nesta tarefa né, de assumir né, na, na Assembleia Legislativa, é, primeiro, a gente tem que estudar, esse, destrinchar tudo isso e propor política, política do bem viver, política do bem estar social, tá certo? E, e tudo isso, na verdade, tá, como diz a moçada, junto e misturado né, com as políticas econômicas do Estado, com as políticas de reindustrialização, tudo isso é um, é um todo, e que a gente se acostumou a olhar tudo compartimentado. Né? Como é que nós vamos ter política, por exemplo, né? é, é, para mulheres, né? se, a gente, se a gente não tiver esse olhar né? do trabalho para as mulheres, dizer, as mulheres vítimas de violência, nós precisamos ter as casas-abrigo, precisamos ter as casas de passagem, agora... Isso é para um período, né? para a pessoa se recompor, né? para a pessoa quer dizer, ter todo o atendimento que precisa para superar né? a, a situação física, psicológica da violência, mas ela precisa recompor sua vida, e isso vai ser através do trabalho. Né? E aí também eu queria chamar a atenção ainda nessa questão do trabalho, sobre a questão da, da economia solidária. Né? Nós precisamos, eu acho que nesse momento... É, é muito importante por vários aspectos. E aí é a mesma coisa da agricultura familiar, né? Precisa pensar em financiamento, condições para produção, escoamento, onde vão, como né? como, as, como vai se vender esses produtos, onde, quais são os produtos, né? Que, enfim, que, que devem, que podem, que são agora muito necessários, né? De consumo e como produzir isso, enfim... E também, quer dizer, tem todo esse aspecto econômico, mas também tem um aspecto político muito importante. Todas as experiências autogestionárias de, so, de economia solidária, de trabalho solidário, elas são muito importantes para a vivência da classe trabalhadora. Né? Se nós queremos transformar a sociedade, nós temos, nós não podemos viver nessa seca neoliberal. Nós temos que criar, e aí os nossos governos, aí municipais, Governo estadual, Governo federal, a gente tem que incentivar, a gente tem que criar as condições econômicas, né, de estrutura nos territórios, para que essas experiências, tá certo, que confrontam a lógica do capitalismo, né, neoliberal, tá, elas se coloquem isso é muito importante como experiência para a classe trabalhadora, assim como ocupação de fábricas, né? assim como é, a, quando os trabalhadores assumem né, uma fábrica que faliu, lá em Diadema nós vivemos isso. inclusive o governo Lula que criou né, as condições lá na, na fábrica da fujaria da Conforge e outras mais, quer dizer, ou seja, essas vivências, elas são muito importantes, nesse sentido a economia solidária, que grande parte tá certo? é produção de mulheres, né? que são as mais afetadas pela crise econômica, social, política, cultural nesse país, né? quer dizer, grande parte das mulheres né, que estão hoje na economia solidária, a gente tem que impulsionar isso, impulsionar para criar condições de vida concreta e de experiências é, solidárias. Né? E isso, Ronaldo, você tem toda a razão, tá certo? Isso é possível ser feito, e num Estado rico como São Paulo, mais ainda. E aí, para finalizar, é, também lá na nossa página, nós estamos fazendo uma série de debates aí pela Associação de Estudos Página 13, como superar a herança tucana no Estado de São Paulo. E já fizemos, salvo engano, foram cinco. É, e todos esses temas, inclusive do orçamento no Estado de São Paulo, que foi feito pela companheira economista maravilhosa, Patrícia Pelatiere do Diese, que Ela mostra ali muito claramente quer dizer, que, dia, que, que o, o Estado de São Paulo tem recursos. Né? O problema é que esses recursos são todos desviados, né? a maioria deles desviados, para o setor privado, através de desonerações fiscais, sem nenhum tipo de contrapartida, através de privatizações e através de terceirizações, especialmente na área da saúde. Dinheiro tem. Né? Agora, ele é... É a palavra correta é desviado né, legalmente, entre aspas, para tá o capital privado. Né? E as, as políticas, assim como no governo federal, é importante que se diga que o tema que era para discutir o orçamento federal, mas vale a pena assistir esse programa, da Patrícia falando, falando sobre o orçamento de São Paulo, que é mostrar o seguinte, que eles também, quer dizer, é, o orçamento de, uma, de todas as áreas sociais, então, é aprovado 100, é executado 70. Então, além de além de aprovar o orçamento, tá certo? A quem das necessidades, né, para aquelas políticas sociais, eles não são plenamente executados, né? Eles não são plenamente executados. E para onde vai esse dinheiro? De novo, por algum mecanismo desses que a gente colocou, né? Pagamento da dívida pública, que foi da dívida ou é, desonerações é, fiscais sem contrapartida e é, terceirizações e privatizações vão para o capital privado. Então, eu recomendo fortemente para quem quiser conhecer mais sobre orçamento no Estado de São Paulo, que assista. O primeiro programa está lá na nossa página e assista o que diz lá o Fausto, com o Fausto Augusto Júnior, né, que também é o coordenador técnico do Diese, que ele faz uma uma apresentação da economia do Estado de São Paulo, e sobre orçamento especificamente, essa palestra da nossa companheira Patrícia Pelatieri, porque ali vocês vão realmente ter elementos mais concretos para a gente poder fazer essa, essa disputa política né, no Estado de São Paulo e, bom, e no país. Acho que é isso. Obrigado, Jandira. Tem um comentário aqui da, da Valkyria, né? Acho que, em cima do que você tinha dito. Né? A política tucana para a agricultura é beneficiar o agronegócio. O Alckmin entende para caramba disso. Né? É, pessoal, a gente está chegando ao fim. Ainda quem quiser fazer alguma questão, é, pode levantar a mão ou o chat. Eu tenho uma questão. É, na verdade, uma, mais uma pergunta, outra um comentário. Né? É... Um pouco, na minha opinião, assim, acho que você já tratou bem assim, na primeira fala de apresentação, essa relação entre o orçamento e a gestão né, pública ou privada desse, desse orçamento. Porque a impressão que dá desde o golpe de 2016, né, e mesmo antes, né, nos, nos regimes neoliberais, é que sempre existe uma dinâmica que é primeiro a uh, direita de certa forma, priorizar o orçamento para pagamento da dívida, para os banqueiros, para os grandes empresários, reduzindo os investimentos sociais, né? ou maquiando isso, que é muito comum também né? nas esferas maquiar isso. É, e logo após, quando faz esse tipo de, de, de ação, tem um processo de, de ataque aos servidores. Né? E aí é a questão que estou querendo tratar da gestão desse orçamento que é, por exemplo, a reforma trabalhista ou, ou da Previdência. Eu acho que o Ronaldo trouxe é, bem isso também, que é como isso também implica nos entes né, federados. Então, nessa, começa no federal, logo em seguida vai vir uma, uma reforma é, trabalhista em São Paulo, depois em Campinas, então isso acaba sendo uma, um ciclo vicioso que eu chamo, que é essa relação do orçamento e gestão. E em São Paulo, e aí eu vou retomar o exemplo da cultura, eu estava estudando os, os, o orçamento da cultura no Estado, e além do baixo percentual, né, que enfim segue até o nível nacional, assim, cerca de 0,4, 5% do PIB estadual vai para a área da cultura, quando você pega esse 0,4, 0,5, 80% é para pagamento de OS, então, é, logicamente, uma, uma, uma dinâmica de privatizar esse recurso. E aí você pega as OS, é, dentro das OS, né, você vai ramificando, dentro das OSs grande porcentagem é, desse orçamento é para pagar os grandes gestores, que são poucas pessoas, que geralmente são pessoas ligadas à área da cultura, os mais lobistas, empresariais, e aí poucos vão para pagamento desses trabalhadores é, terceirizados, né, das OSs que tem um um grande é, rotatividade do trabalho, né? implica em baixos salários, eu mesmo falo isso porque eu quase fui contratado por uma dessas, em São Paulo tem diversos equipamentos nesse sentido. Então, assim, estou tô, tô pegando o um exemplo do orçamento, mas como ele está intimamente ligado com a questão da gestão. Né? Então, assim, qual que é a sua opinião é, ou pensar ou, alguma política para o programa também de valorização da gestão pública, né, do orçamento, e aí uma política de... É, em valorização de servidores essa é mais uma questão é, e a outra, na verdade é um comentário que eu, enfim retomei aqui um pouco que acho que você também trouxe muito bem na apresentação da necessidade de um programa emergencial e a gente tratou aqui também algumas propostas que têm um caráter estratégico né? e aí, se a gente for pensar tanto para o caráter emergencial quanto estratégico a gente precisa ser é, de uma ação rápida né, para dar conta, e uma ação de embate. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque mesmo nos nossos governos, a gente viu algumas limitações na questão do orçamento. Né? Infelizmente, uma porcentagem relevante era para a questão da dívida pública, mesmo nos nossos governos, a gente tinha o um problema, não com, com essas questões golpistas postas, mas com a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tinha já algumas limitações. Agora, a gente vai sumir com outras, tantas que você é, já tratou. E aí me preocupa ver dentro do nosso partido, ou da esquerda em geral, uma questão assim, que parece que é, um, é apenas um deslize, mas não é. Que é trocar a palavra revogação por revisão. Né? Porque eu acho que todas essas propostas que a gente está tratando aqui, que eu acho que tem que entrar no programa, elas por si só é, são fundamentais, mas para isso tem que ser revogadas que já existem, né? porque é elas que reduzem a nossa capacidade orçamentária. E me preocupa ver figuras do partido, figuras da esquerda, já fazer essa flexibilização da palavra revogação e, revi e, e para revisão. Então, assim, para a gente dar conta de todas essas tarefas emergenciais e estratégicas, você acha que é, é possível fazer isso sem revogar, apenas revisar esse, todos esses projetos que foram feitos. É, bom, acho que não chegou nenhuma pergunta, aí então vou passar é, a palavra para Jandira, para ela responder essas questões que eu fiz, e também para fazer uma fala final, né é, agradecer novamente a Jandira, todo mundo que está presente aqui no chat do Zoom e que participou, é, acompanhando também nas redes sociais, é, agradecer muito, foi muito importante, como eu tinha dito, tudo que a gente debateu aqui, as propostas, o Ronaldo, que é o coordenador do comitê, está anotando para a gente depois apresentar esse documento, né? como uma forma de colaboração mesmo para o pro programa de, de governo que a gente pretende construir. Isso. Então, Daniel, você tocou numa questão muito importante, que, que é o problema da gestão do Estado né, nas mãos privadas. Né? Isso acontece fundamentalmente, né? especialmente na saúde na cultura, no esporte e, e também já adentrando bastante a educação né, através desses processos de terceirizações. Agora, veja, esta questão é uma questão é, que não é de agora. Né? Vamos lá, 2001, a lei de responsabilidade fiscal era de 2001. E somente no final do governo Dilma, que a gente começou a ouvir, bem no final do governo Dilma, as primeiras, o governo é, dizer, assim, muito ainda de leve, que na área da saúde né, e da educação teria que haver uma revisão dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Porque, gente, a lei de responsabilidade fiscal ela é incompatível tá certo? com a ampliação do serviço público com qualidade e com... Servidores, leia-se, professores, é, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, é, né, todo, todas as pessoas, né, é, merendeiras, né, é, é, quem cuida da, né, da, da, da parte de manutenção né, dos prédios, valorizados né, e bem remunerados. É impossível, é incompatível, não, não dá. Né, por quê? Ora, se você... Não pode ultrapassar tá certo? o limite total de 54%, né? mas é bem menos que isso. Né? Na verdade, já começa antes as sanções. E folha de pagamento, fundamentalmente, a saúde e a educação, os maiores, é, os maiores gastos, os maiores investimentos têm que ser em pessoal, não tem outro jeito, né? não tem máquina que alfabetize, né? ou que. Quer dizer, não, não existe isso, tem que ser é lá o professor. A estrutura toda da escola, a mesma coisa na, na saúde. Bom, e nos outros setores né, também. Aí o que, que acontece? A, a lei de responsabilidade fiscal ela é uma lei indutora da terceirização. Né? Ela é indutora da terceirização. Ora, se, ela, foi, ela foi criada, ela foi feita para isso. Ela não foi feita para ter responsabilidade, com dinheiro público, pra, nada disso. Isso tudo é balela, é falácia ela foi criada para induzir o processo de terceirização, tá certo? Que é o meio né, que o neoliberalismo tem de se apropriar, um dos meios né, de se apropriar da gestão do Estado, é o principal meio que tem de apropriação da gestão do Estado. Então, basta pegar o que, que foi o processo de terceirização né, historicamente, depois de 2001, e que é isso, adentrou todos os setores, todos os setores. Né? E, a primeira coisa que o governo quiser fazer para combater o neoliberalismo vai ser propor um programa de desterceirização. Né? Do mesmo jeito que os neoliberais fizemos, fizeram os programas de desestatização, nós vamos ter que propor programa de desterceirização. Porque isso não se faz da noite para o dia. Não se faz da noite para o dia. Alguém acha que na saúde, que é o setor mais atingido pela terceirização, é possível falar: não, ó. ó Assumiu aqui hoje, não tem mais nenhuma OS. Não, você vai ter que fazer concurso, você vai ter que recompor os mecanismos de gestão, porque a terceirização, ela inicialmente, ela era é, como se fosse um agenciamento de, de trabalhadores, né, da dita mão de obra, né? Tá certo? Então, não é, não é, então, ah, tal, então, contratava. Agora, ela é, eles entregam a gestão pública na mão das OSs. Então, a isso cria processos, né? aí só... veja, os processos de, de, de trabalho dessas OSs são idênticos, eu, eu queria mesmo não ter tempo para estudar isso, porque cada vez que eu chego numa, numa unidade, especialmente da saúde, tá certo? Que, que é gerida por uma OS, não é só o caso. Ah, o gerenciamento é, por exemplo, da prefeitura, né? Mas os trabalhadores estão ali, o parte terceiridade, parte não, já é um problemaço. Não, agora passar a gerência. Eles vão... O sistema de trabalho, você pegar o sistema de trabalho de um banco, é igualzinho. As metas, a pressão, e isso é incompatível com a humanização. Do serviço público. Então, aí eu fui esses dias numa, numa pré-conferência de saúde mental, eu não aguentei, né? Porque eu falei, gente, a humanização, né? Ué, imagine, saúde mental depois de uma pandemia que ainda quer dizer, aprofundou ainda mais né, essa, esses males. Então, você precisa ter acolhimento, você precisa ter humanização. Tá, como é que aquele trabalhador que tem 15 minutos para atender uma pessoa e não pode passar disso, porque se ele não atender, a meta que está colocada pela OS, está certo? Ele vai ser punido, e aí pode ser demitido a qualquer hora fora outras coisas, tudo ali, milimetrado, visitas de, de nos bairros da, da, das agentes comunitárias de saúde, onde ainda isso ainda existe. Tá certo? Tudo colocado. Quantas visitas tem que fazer por dia? E se você chegar na casa da pessoa e a situação entendeu? exige que você fique lá por muito mais tempo. Então, assim. Então, é incompatível atendimento humanizado com processos de trabalhos impostos por essas terceirizadas. Então, assim, primeiro problema é esse. Agora, aquilo que você falou, quer dizer, que é isso. Então, assim, para a gente poder reverter esses processos de terceirização, e aí, na área da cultura, do esporte, isso é mais grave ainda, porque, veja, como são áreas que têm uma parcela né, de trabalhadores, de produtores, né, que necessariamente não vão prestar um concurso para realizar um trabalho, a precarização é maior ainda, entendeu? Porque uma coisa é você contratar o bibliotecário, né, o historiador, o agente de cultura como organizador de processos. Outra coisa é, né, é quer dizer, é, é aquele, aqueles que vêm, né, os oficineiros, né, esses também podem ter uma boa parcela deles, pode até ser via concurso, outras que são de movimentos mais mas você tem que criar outras maneiras que não pode ser OS. nesse sentido eu não sei aí eu, eu eu quero debater com o pessoal da cultura nós estamos preparando inclusive a nosso né o que que nós vamos propor para a da cultura e uma coisa que assim é a questão por exemplo de, de projetos é que, claro que faziam parte de um todo maior mas o ponto de cultura sabe a gente tem outras maneiras tá certo? de editais agora os editais têm que ser democratizados né os editais têm que ter critérios, assim têm que abranger né muita gente fazendo, né muita gente fazendo. E, assim, e, é, porque nós temos que respeitar esses processos de trabalho e essa produção enquanto trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter, tem que ter autonomia, né porque também tem, tem certos setores, e na cultura eu acho que tem que ter uma, uma medida, um equilíbrio muito grande, que você não pode chegar e falar, não, agora aqui vai ser o jeito que a prefeitura quer, o jeito que o Estado quer. Aí você também vai quebrar os processos que têm que acontecer né? é, de outra maneira, né? de, de, de, os processos de organização de criatividade de produção, né? que não podem ser estatais. Mas isso não pode se confundir com precarização e com desvalorização desse trabalho. É isso que você falou, pega a OES, os tais gestores ficam com tudo e... E, e o pessoal que, que, que né que produz que faz a, né o fazer cultural totalmente precarizado tá certo praticamente ali com uma coisa que que não que não é possível nem sobreviver então essas coisas têm que ser é, profundamente revistas né e terceirização não é modelo para nenhum setor do setor público. Muito embora, obviamente, que a gestão da saúde, a gestão da educação é diferente da gestão da cultura e do esporte. Né? Então, agora, nós temos que encontrar os mecanismos que não sejam mecanismos de matriz neoliberal mas naquela perspectiva da auto-organização e da valorização tá certo? Desse, desse fazer, e com direitos. Né? Que isso é A gente tem que ter uma nova geração de direitos, inclusive previdenciários. Os artistas trabalham a vida inteira, né? a vida inteira, trabalhando, fazendo. Chega, fica velho, e aí ninguém tem direito a nada. No máximo, quando tiver 70 anos, vai lá ter eu, 65 o benefício de prestação continuada, e que é um benefício, né? não é um reconhecimento do trabalho que fez a vida inteira. Então, nós temos que ter, quer dizer, reconhecer esse trabalho. né? E, e esse trabalho tem que gerar direitos né, para aqueles que não tiveram carteira assinada, mas que trabalharam a vida inteira, que são a maioria do povo. Então, pra, só para finalizar mesmo, a gente fala para caramba aqui, já não sei quanto tempo já deu, mas eu quero agradecer demais tá, a presença aqui, e dizer que a nossa tarefa é essa, é debater, é levar, sabe? A gente precisa levar encantamento, esperança, esperança de verdade, sabe? De que dias melhores virão e que dias de transformação. Nós não podemos, assim, ah, é, os dias melhores virão para já, mas nós queremos mais que isso. Nós queremos uma transformação profunda, radical. Agora, para isso, as pessoas têm que se encantar, as pessoas têm que acreditar né? o povo e a classe trabalhadora têm que saber da sua, da sua força né? política, né? da sua força coletiva, para a gente poder fazer uma transformação para muito além de dias melhores com, com trabalho, com comida no prato, mas que a gente caminhe mesmo para uma sociedade sem opressão de nenhum tipo e sem exploração de classe. E o nome disso é socialismo, não tem outro. Muito obrigado, Jandira, muito importante a fala, muito inspiradora, né? fazendo um, uma retomada né? da questão de que o orçamento não é algo técnico apenas, né? as relações políticas e, enfim, nas diversas áreas sociais. Então, agradecer demais aqui, falar que a gente, tudo que a gente debateu hoje aqui, é, a gente vai incorporar né? num, num relato final nesse documento. É, para quem está assistindo também quer, ou quiser compartilhar para outras pessoas, acho que é importante, né? para a gente, enfim, ampliar. E só para finalizar, dizer que na semana que vem, o convidado vai ser o Renato Simões para falar sobre política e religião, a laicidade do Estado. É, mesmo horário, às 19h30. Então, obrigado. Agradecer também o Júnior e o Marcos, que estão tá aqui na, no, no backstage para produzir é, esse, essa live de hoje. Então, muito obrigado a todas e todos. Fora Bolsonaro. fora Bolsonaro. Ah, e só uma, uma questão que eu esqueci na apresentação: é total solidariedade ao acampamento Marielle Vive, né? Que no dia de ontem teve dois ataques a tiros. Então, enfim, direito à terra, à produção, a... tudo que a gente debateu, né? É uma questão legal, né? E direito à vida é fundamental. Então, total solidariedade aqui ao acampamento Marielle. Exatamente, exigir que está. É fácil para eles. É. Até agora, a Prefeitura de Valinhos não não se posicionou, não tem dado resguardo, né? Então, tem até uma campanha nas redes aí para marcar é, a Prefeita de Valinhos para a gente cobrar é, que isso seja né, um crime, seja, enfim, investigado e exigido aí todo... É, a proteção e as condições, né? Tanto que teve um, um fato lamentável que as próprias crianças ficaram com medo de ir à escola, né? Então, um acampamento que tem diversas famílias, idosos e crianças, então é fundamental. É isso, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Fora Bolsonaro. Boa noite. Fora Bolsonaro.